E aí galera, beleza? Dinata tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje mais um vídeo épico sobre a vivência. O negócio é o seguinte, ó, observa no Franklin, tá vendo algo estranho com ele? Galera, o Franklin acordou hoje, um pouquinho, ó, tá vendo? Franklin não está bem, dor de cabeça, dor no peito E nós vamos lá no hospital para tomar um remédio ou fazer alguns exames, vocês estão ligados que está havendo um surto é... na China, né? porque está na China, alguns relatos aí em outros lugares, mas na China do coronavírus, muitas pessoas morrendo, isso está é... trazendo aí um pânico para o mundo, muita gente com medo, muita gente é... cancelando compras, de produtos chineses, né? Eu sei que você compra coisas chinesas aí. Cuidado aí com o seu Xiaomi, o seu Phone, essas paradas que vêm da China. Bem perigoso mesmo. E o negócio é o seguinte, vai tentar viver a situação aqui no GTA. Vai deixando o seu like. Lembrando que ontem eu fiz uma live nesse estilo. Eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Mas eu estou fazendo lives lá no Facebook. Se você quiser acompanhar as minhas lives, então... Segue a página, ela tá aqui na descrição, e fica ligado é, nas notificações, eu tô, eu tô fazendo à noite, provavelmente amanhã eu vou fazer uma live, hoje não vou fazer porque eu tô gravando um vídeo aqui, então segue lá galera, vai ter várias lives legais lá, então é importante que você siga a página, deixa eu ver como é que o Franklin tá andando, olha isso cara, ele tá todo coisado galera, caraca, será que o Franklin está com coronavírus? Precisa colocar uma máscara aqui, mano Precisa colocar uma máscara Às vezes é só uma gripezinha que pegou aqui, ó Inclusive o tempo tá um pouco chuvoso, ó Tá chovendo bastante Então, às vezes é só uma, uma gripezinha aí que o Franklin tá... tá passando Olha, cara, olha isso, olha isso Tá vendo o jeito que ele tá correndo? Ó, todo bugado, mano O Franklin tá todo bugado, meu Bom, seguinte, eu vou colocar uma máscara nele aqui Umas luvas A gente vai agora pro hospital Certo? E, é... Espero que seja só uma gripe, certo? Que aqui é mais perto, mano Nem sei se tem um estacionamento Nossa, tem várias ambulâncias ali Ué, por que tá fechado aqui à frente? Será que eu posso entrar? Vamos aqui Acho que tá fechado aqui, hein, galera Será que ele tá recebendo muita gente, cara? Agora eu tô com medo, hein E outra lateral aqui, a gente entra por aqui Caraca, carro de polícia ali, mano Ó, vou estacionar meu carro aqui Não era nem pra tá tomando essa chuva, velho Nossa, mano Não era nem pra tá tomando essa chuva Policial, eu tô um pouquinho ruim, eu posso entrar? Que pode Vamos correr então Olha a quantidade de ambulância aqui Nossa mano, será que as pessoas estão com a mesma coisa que eu? Galera, não tô acreditando velho. Olha a quantidade de gente Mano Será, cara? Será que o coronavírus chegou no GTA, mano? Cara, olha quantas pessoas doentes eu tenho que ir lá na frente da entrada. Mano, se essas pessoas estão aqui embaixo, é sinal que o prédio inteiro tá cheio de gente. Caralho. Olha isso, mano. A quantidade de pessoas que estão aqui no hospital. Será que tem algum conhecido, algum parente, algum amigo? Michael, Franklin, Trevor a Denise Mano, olha ali, velho As vítimas Deve ser os familiares, cara Procurando as pessoas Cara, não tô acreditando, será que o coronavírus, Coro... Coronas? O coronavírus chegou Em Los Santos, cara Ai, mano Eu não quero estar tá doente, eu vou dar entrada aqui e Vou falar do... Onde eu tava fazendo a live lá no Facebook E aí eu perguntei pra galera Quais eram os sintomas é, que as pessoas estavam sentindo, eu sinceramente não lembro mais. Inclusive, né, na internet, a galera publicou que existe na China uma empresa que ela tem o mesmo logo é, da Umbrella, né, que é a indústria far farmacêutica dos jogos, que foi causadora né, da, do surto zumbi do Residente. E a galera, meu Deus, tem uma empresa na China é, Com o um logo igualzinho da Umbrella, assim, diferente que ele é azul, clarinho e branco E muita gente, meu Deus, meu Deus, e agora isso aí vai, vai, vai, todo vai, vai virar zumbi? <risos> e aí a empresa não tem nada a ver com, a, com o assunto, etc Mas, cara, a galera vê isso aí e fica apavorada, né? E aí tem muita fake news, muita gente que fala... Coisa que não existe e tal, né? E, enfim. Então parece que é dor de cabeça, é. dor no peito, tontura, as paradas assim cara. Ei, senhor, é o seguinte, cara. Eu preciso dar entrada aqui. Eu tô passando mal, fazendo uns exames. Às vezes eu tô com, com essa doença aí. Eu não quero morrer, eu quero morrer. Já tô de máscara aqui, ó. O flanque tá meio tonto. Mano, é o seguinte, cara, vamos.. Vamos ali no.. Vê se eu acho uma maca pra me deitar. Olha ali, galera, parece ser as vítimas, cara, das pessoas que já foram, mano, que morreram. Tem muita gente aqui, cara. Nem sei se vai ter um. Um.. Um local pra mim, velho. Vamos aqui pro fundo aqui pra ver se eu acho uma maca, ó Tô cheio de gente, cara Pra esses aqui parece que acabou de chegar, ó Tá passando mal Vamos ver aqui Ó, não tem espaço Ah, tem uma maca aqui, velho Será que eu, será que eu posso deitar? Cadê o médico pra me atender? Pera aí, deixa eu olhar aqui Aqui, aqui, aqui, aqui no fundo Pra ver o que, que tem, ó Será que são pessoas passando por cirurgia? Ó, pelo menos eu encontrei... Mano, o que, que é isso aqui? É sangue? Não é possível. Vou ver aqui que eu sou curioso. Caraca, velho. Pessoas mortas aqui, mano. Olha lá o bicho radioativo. Meu Deus, vou sair daqui, cara. Será que são pessoas contaminadas, velho, que morreram? Caraca, tô com medo, galera. Tô com medo de estar tá infectado, mano. Vamos deitar ali que eu tá, tô sentindo dor nas costas. Seguinte, eu vou, eu vou olhar aqui no, na internet agora. Lógico que se estivesse na live, é, não teria como cortar. Vou dar aquele cortinho pra ver quais são os sintomas. Muito bem, galera. Ó, o Franklin tá aqui deitado. ó. Seguinte, eu olhei na internet e os, é, eles falam que os sintomas é febre... Dor no peito, confusão mental. Caraca, será que vai mexer com a... As a... pessoas vão ficar loucas, mano. Meu Deus do céu. Tô desesperado. É... Dor no peito, febre, dor muscular, confusão mental. Bom, cara, não sei. Eu sei que a gente tá esperando aqui pra passar a noite. É, aqui no hospital... Agora é exatamente Ver que horas que é Duas horas E 40 minutos Vai passar aqui um ser medicado Olha ali cara, não tô vendo isso mano Olha a quantidade de corpos ali galera Muita gente aqui cara Bagulho sinistro, bagulho sinistro, hein? Bom, como eu disse, espero que a gente esteja apenas com uma gripe muito forte. É... Que não seja nada pior. É esses, esse, voltando aqui pra vida real, esses lances aí de, de vírus, né, mano? Lembra do, da gripe suína? Cara, volta e meia aparece um, um né, cara? Você é louco, né? Espero que os caras criem uma vacina o mais rápido possível. Eles criaram, né, da gripe suína. E aqui no Brasil a gente tem, né, uma epidemia e todo verão, todo verão, acontece que é a dengue. Então, né, já vou dar utilidade pública aqui, vídeo, que sobe bastante. irá lá, vê lá se tem uma garrafa, um pneu, uma lata, um negocinho do cachorro. E esses dias, tem um cachorro... Eu fui repor a água pro meu cachorro e eu vi que tinha uma, uma, umas lavinhas dentro. Eu peguei lavei com... Joguei água. Lavei com... Como que chama, Detergente. Tem que lavar também, né? É só jogar água. Lava, detergente. Coloquei água de novo. Você tem que estar tá olhando. É muito perigoso nessas épocas de chuva. Tem muita infestação de dengue. Mas é isso aí. Eu acho que... existe vacina para dengue, mano. Sinceramente, eu não... Ainda não, né? Mas enfim galera, vamos deixar o tempo passar aqui O Frank vai ficar em repouso em Recuperação aqui E vamos ver o que o médico vai decidir Ó galera, passamos aqui a noite Fomos medicado E aí Passamos por exames de sangue E o médico pediu pra mim voltar Porque eu não tô Como essas pessoas estão, essas aqui estão muito mal E pediu pra mim voltar E pra casa E que os exames Perfeitos. É, como tem muita gente aqui, não dá pra ficar internado. A gente vai ter que voltar pra casa. Então vamos sair aqui dessa cama. Mano, o Franklin tá puxando a perna, cara. Será que são dores musculares? Ah, não tô acreditando, não tô achando. Mano. Olha isso! Tá vendo? Ele tá puxando a perna agora, cara. Caraca, moleque. Vambora, mano. <risos> Muito estranho, galera. Que isso? Que que tá acontecendo, cara? Nossa, mano. O cara tá morto ali dentro, galera. Caraca, será Olha, olha, olha, olha, olha, olha. O cara bateu ali, mano. O cara veio... Olha lá, olha lá. Estou morrendo as pessoas. O que, que tá acontecendo? Eu tô passando mal. Caraca, olha o Um garrafa, um garrafa... Até o cara da Bugatti, mano. Galera... Será que é o surto, mano? Eu tô vendo algumas pessoas gritarem. Eita! Não, não, sai, sai! A cidade tá em pânico! Pera aí, pera aí. Caraca, o. Eu... Olha! Minha nossa, mano! Nossa, o cara quase bateu em mim. O que que tá acontecendo, cara? Caraca, será que o coronavírus atingiu toda a cidade, velho? Mas elas estão... Meu Deus, galera, olha isso! Olha lá, os caras batendo! Minha nossa, cara! O que está acontecendo, cara? O que está acontecendo? A ambulância aqui, ó! A ambulância! Ambulância! pegar nosso carro, sair daqui, mano. Antes que viu. Olha, velho! Nossa! Eu não sei o que eu faço, se eu vou pra casa, se eu vou pro hospital, mano. Caraca, o Franklin tava passando mal, tava sentindo todos os sintomas, agora começou a puxar a perna, provavelmente tá com dor muscular. E se um dos sintomas é a. a confusão mental, provavelmente essas pessoas estão tendo, cara. Nem to... E olha, nem todo mundo que fica doente vai no médico, mano Normalmente se medica em casa mesmo lá. Aqui no Brasil é assim, velho Quem Você nunca se medicou em casa Aí, cara Olha o caminhão Caraca, bateu, velho, bateu Eu já bati meu carro um monte de vezes aqui Mano, o surto tá na cidade, galera Caraca, olha meu carro, mano. O surto tá da cidade. Provavelmente. Mano, não dá nem pra andar mais. Não dá nem pra andar mais. Eu tô malzão, cara. Eu tô malzão também, mano. Corre, Franklin. Olha lá, tá, tá mancando. Vambora, vambora. Caraca, o que foi aquilo, velho? Caiu tá alguma coisa ali. é tá alguma coisa ali, mano. Alá. É o fim dos tempos, cara É o apocalipse Jesus tá voltando, o cara capotou o carro O cara capotou o carro O pneu tá estourado, mano Ai, cara, não sei se você conseguir chegar, galera Não vou conseguir chegar, mano Vambora, vambora Ai, minha vida Tá descendo Cara, eu tô infectado, mano. Não acredito. Não acredito, mano. Nossa, galera. Não! Olha o sangue ali. Cara, voltamos pro hospital. E simplesmente... Todo mundo morreu aqui, cara. Como a gente consegue dar respawn, mais uma vida. Olha a vida. Caraca, o Franklin foi infectado, mano. Caraca, que troço absurdo. Olha lá, a gente, tá tudo... Galera, esse foi o vídeo. Tome muito cuidado, tá? Fica atento para os cuidados que você tem que tomar. Não compre nada da China. <risos> e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Segue lá nas redes sociais, no Facebook Live. É... Por enquanto, não tem dia, todo dia, todo dia não. Por enquanto não. Mas a gente fez ontem. Talvez amanhã eu faço uma mais cedo, beleza? Então fica bem ligado, tá certo? É nóis. Olha, lá, o pessoal tá. Só falta morrer, deixa eu. Olha lá, a vida tá no... Fui!